O sonho acabou. É isso mesmo, pessoal. O ônibus de natureza selvagem, aquele livro muito famoso de Alexandre Supertanto, super ele foi retirado do Alasca. Olha só, um helicóptero do exército, ele foi lá e retirou e sou o ônibus porque ele estava causando muitos problemas para a comunidade local. A gente pode ver aqui na foto ele sendo carregado. O que acontecia é que muita gente ia lá explorar o local, né, e acabava se perdendo, sendo atacado por ursos, e aí então sobrava para a prefeitura salvar as pessoas. E era muito caro. Então o que eles decidiram? Retirar lá o veículo. Vocês podem ver aqui. Mas em vez de, né, poderiam ter feito um... Um, uma rota turística algo assim e eu vou mostrar agora pra vocês aonde está localizado o ônibus então a cidade mais perto se chama Haley isso fica no Alasca e olha só aonde que está o ônibus você que passar por rios vegetações e nessas fotos aqui, nessas imagens, está no verão. Mas no inverno pode ficar cheio de neve. Então são muitas correndeiras. Até então você chegar no ônibus mágico. Into the wild. Você pode pesquisar no Google Earth. Eu vou botar aqui a imagem. Dá pra ver o ônibus. Olhem só. está ali o nosso amigo o ônibus que inspirou ao filme Natureza Selvagem e ao livro também então aqui havia uma estrada ainda você pode ver que essa estrada ela vai se estendendo até, olha, passa por rios ela continua cruzando Olha, essa foto aqui já foi tirada no inverno. Olha como tem neve. E as pessoas que iam em busca do ônibus, elas acabavam muitas vezes é, se perdendo, ou então duas. Acabaram morrendo, é, porque tem que atravessar um rio. Eu acho que é esse rio aqui, ó. Tá vendo a estrada? Ela, teve, ela passa por dentro do rio até continuar aqui ó então a pessoa tem que cruzar o rio e dependendo né da do degelo da montanha se é muito forte a água vai estar tá mais com mais correnteza ou menos ó aqui tem outro rio também que cruza e essa estrada ela vai indo até a cidade de Rio que é aqui. Então vamos ver quantos quilômetros que dá, do ônibus mágico em linha reta até a cidade são 24 quilômetros, o que não é muito você pode pensar mas a na natureza selvagem com neve, rios, ursos né, todo tipo de situação, muita gente acaba se perdendo e pode acabar morrendo como já aconteceu então a prefeitura da cidade resolveu tirar o ônibus olha só muita gente aqui já ia nesse local para bater foto do ônibus né esse aqui é o verdadeiro né Alexander Supertramp é o Chris McAllister e aqui é no filme esse é o ator e vocês podem ver que muitas pessoas iam é, só para bater uma foto com esses amigos aqui então o prefeito da cidade se diz muito aliviado com a retirada do ônibus do local mas também é meio triste né porque é o fim de uma, toda uma história, né? uma mística, aí é por dentro, dentro do ônibus, e agora eles não sabem o que vão fazer com o ônibus, né? se vão botar ela no museu, se vão prensar e virar sucata. Né? mas quem não assistiu o filme eu recomendo, porque é bem legal. Olha ali, cara, comendo bichos. É isso aí, então o sonho acabou. Quem quer ir lá agora não pode se inscrever um... no canal.